Três exercícios para as pernas que você deveria fazer. Presta atenção e vem comigo. O primeiro exercício você vai fazer o seguinte. Vai ficar com os pés paralelos à largura do quadril... Vai cruzar, flexionar, voltar à posição inicial, lado oposto, desceu, mais uma vez, vem comigo, desceu E aí você vai fazendo esse movimento pelo máximo de tempo que você conseguir O segundo exercício que eu gosto muito e passo para os meus alunos é abrir as suas pernas mais largo do que a largura dos seus ombros Vai dobrar o seu joelho direito, desceu. Vai vir, ficar no meio e dobrar o joelho esquerdo. Direito, esquerdo, direito, esquerdo. Outro exercício que vale a pena e que todos deveriam fazer é o exercício de quatro apoios com a perna estendida, onde você vai colocar a perna dessa forma, subir. Descer, subir, descer, subir, descer, mudou o lado, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Com esses três exercícios na sua semana, você já vai conseguir ter resultados maravilhosos. Aproveita e comenta lá nos comentários o que você achou dessa dica. Até nosso próximo encontro!